Um dos quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense, em 2016, Rafael Inzel morreu na noite desta terça-feira após sofrer um infarto. O jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó quando foi levado ao Hospital Regional do Oeste, ainda com sinais vitais, mas não resistiu. O jornalista de 45 anos trabalhava atualmente na Rádio Oeste Capital. Um ano após sobreviver à tragédia, tinha voltado normalmente à rotina dos jogos. Mais clubes se solidarizam com morte de Rafael Inzel. Na Rádio Oeste Capital, o jornalista Marcino San comunicou o falecimento de Inzel em mensagem aos ouvintes. Nosso colega Rafael Inzel veio a falecer na noite desta terça-feira. Ele jogava futebol com amigos e sofreu um infarto fulminante. Foi conduzido ao Hospital Regional de Chapecó, onde foi confirmado o falecimento do colega jornalista, narrador, Rafael Inzel. Em 2017, Rafael Inzel lançou o livro Viva como se estivesse de partida. Na obra, ele fala sobre o incidente e a mensagem de importância à vida. Ele deixa filho e esposa. Tudo começou com o sonho de menino E ao passar dos anos viram o sonho acontecer Os gramados eles mostraram que o sonho não foi em vão São meninos que cresceram, homens que se tornarão se formaram pela força e amor Uma família de campeões Gigante não morre, apenas dorme Raça, mas pelas lembranças De ver seus meninos jogar Em cada partida se superar Pela força e dedicação Se tornou quem vocês são Para a torcida e para a nação O gigante não veio no chão Enfrentaremos com raça. Aprendemos com vocês, já Não iremos te esquecer. Sabiam fazer Não desistir Nem retroceder Sempre avante Nunca temer Em meio gritos E lágrimas Pulsavam seus corações A torcida Gritava Já é campeão Gigante não morre Apenas dorme vive no coração Dessa nação Gigante não morre Apenas dorme E queima no coração Como um vulcão Não só pela raça Mas pelas lembranças de ver seus meninos jogar Em cada partida se superar E gigante